Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beuzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesmo, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo, e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, se antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade, vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar quanto o Espírito Santo, nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhes disseram, tua mãe e teus irmãos Estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o ponto importante do Evangelho de hoje é o cuidado para não cairmos na armadilha da divisão. Jesus disse que se um reino está dividido, não pode sobreviver. A divisão traz a ruína, seja qual for o ambiente. A divisão destrói tudo, na família, na escola, no trabalho, na igreja, no governo, entre os irmãos. Quando o demônio da ambição, da calúnia e do ódio envenenam o ambiente, as pessoas acabam se desconhecendo e com isto acabam com o respeito que existe entre eles e se ofendem uns aos outros e chegando às vezes até a situações mais graves como morte. Meus irmãos e minhas irmãs, a divisão é um sinal claro da existência e da atuação do demônio. O demônio atua por meio da mentira, do engano e das falsas promessas. E o pior de tudo, desperta no ser humano a sensação de ser um Deus, que lhe dá o direito de julgar o outro. O caminho para estarmos imunizados deste mal é escolher para a nossa vida em fazer sempre a vontade de Deus. Se desejarmos não ser influenciados e tão poucos conduzidos por este inimigo espiritual, o segredo é fazer o querer de Deus. Quem escuta Deus na sua vida? Vai trabalhar pelo que é certo, vai agir de maneira correta, vai evitar confusão, divisão, desentendimentos, brigas. Quem faz opção para fazer a vontade de Deus, gera unidade onde se faz presente. E a confirmação de tudo isto é pelo que nos diz o final do evangelho de hoje. Quem cumpre... A vontade de Deus está mais próxima a Jesus. E portanto, está livre das seduções do demônio. Amados irmãos e irmãs, se quisermos ter a força necessária para vencer a Satanás, é fazendo a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é algo que o nosso inimigo não suporta. Todas as vezes que você toma a decisão na tua vida e diz: a partir de hoje eu quero aquilo que Deus quer para minha vida. A partir de hoje eu vou fazer aquilo que Deus planejou para minha vida. A partir de hoje eu quero fazer somente a vontade de Deus. O inimigo sai correndo de perto de você. O inimigo te deixa em paz. O inimigo não te influencia mais você para fazer as coisas erradas. O inimigo não semeia mais na sua vida sementes da discórdia que leva você a brigar e a criar confusões com as outras pessoas. Ele não suporta fazer que a gente faça a vontade de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos... Recorrer sempre a Jesus Para que nos ajude a vencer o príncipe deste mundo Que utiliza como arma para destruir a nossa alma O pecado E que muitas vezes chega até nós pela divisão às vezes a gente até se pergunta Como que o inimigo me influencia? Ele não tem, não chega até perto de mim, eu nunca vi, nunca percebi. Olha lá, é simples a gente colocar o nosso termômetro em ação para perceber quando ele está pertinho de nós ou não. Quando você gosta de fazer fofoca, quando você fala mal de alguém, quando você critica uma pessoa, quando você deseja o mal para uma pessoa quando você está pensando mal de uma pessoa, quando você está contando uma mentira para poder se dar bem, o inimigo está soprando na tua vida. E a gente sabe que aquilo que a gente faz de errado, se você conta uma mentira, vai causar um conflito. Se você faz uma fofoca, vai gerar uma confusão. Se você de vez em quando, realmente acaba pensando mal de uma pessoa, você vai agir de uma maneira inadequada com aquela pessoa e vai gerar justamente briga. Então, um sopro do inimigo nos faz ter uma atitude errada e aquela atitude errada cria uma divisão. E aí, se criou divisão, está naquilo que o diabo gosta. Todo mundo brigando, todo mundo justamente transformando o seu relacionamento numa guerra e ninguém em paz. Mas quando a gente se propõe, não, a partir de hoje eu quero vontade de Deus. Vontade de Deus é nos leva ao amor, ao perdão, à paciência, à tolerância, à oração, à compreensão, à solidariedade. A vontade de Deus nos leva a fazer o que é certo, nos leva a fazer o que é bom, nos leva a ter atitudes construtivas. O sopro do diabo nos afasta um dos outros. O sopro do Espírito Santo, que nos ajuda a entender a vontade de Deus, nos aproxima cada vez mais uns dos outros. Por isso que a gente precisa Sempre recorrer a Jesus. Pedindo a Ele que nos dê esta graça para vivermos isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ele seja louvado.